Oh, Alê, você sabe o um negócio que eu queria trazer também de novidade? Diga, é, além dessa questão do, dos 30 dias para 7 dias nessas categorias, tem um negócio bem legal que pouca gente está comentando, que é a nova parceria né, do, do Mercado Livre junto ao Paypal, gente. É, já começou bastante a questão da integração no Brasil, é, não está aparecendo, obviamente, em, em, em todos os lugares já é, é, lá que aceita PayPal e mercado pago, mas isso aí vai balançar bastante o mercado de, de pagamentos, tá? Porque, por exemplo, para quem passou muito tempo olhando somente para o Brasil, digamos assim, né? É, é, ah, eu vendo somente para brasileiros. Gente, a oportunidade de vocês e o mercado livre, nós vamos abrir o mercado livre para a América Latina. É, é óbvio que nesse primeiro momento é, é uma é uma por que, que é uma grande novidade porque vai fomentar ainda mais o empreendedorismo vai fomentar ainda mais é, é, os vendedores terem uma visão mais ampla de que a gente não está nem no começo desse negócio Tem gente que acha que ah, já chegamos né ah, já, já o mercado livre já deu já a gente nem começou nem começou esse negócio é, se na pandemia é, é, a gente sair o, o, do varejo todo né, Contando com o mercado livre Que é um terço do e-commerce e a gente era 6% Ontem eu vi o Iunes falando No evento lá da reserva com o Rony Ele falando que A gente já chegou acho que a 10 11, alguma coisa assim Passou a pandemia, eu não acredito Muito que a gente continue com, com 10 Eu acho que não acho que a gente, Mas se a gente chegar a 8, eu estou muito feliz já E... e... E-commerce, né? dentro do, do, do varejo. Mas o que mais me, me interessa nesse momento é a gente ter realmente cada vez mais vendedores profissionais olhando para essa integração que parece uma coisa simples, mas não é, é, entre Mercado Pago e Paypal. São duas grandes empresas, inclusive se vocês jogarem no, no, no YouTube, tem uma, uma entrevista muito legal do Marcos Galperim. ela tá em inglês, mas aí assim, você coloca o tradutor, dá para você entender. É, Entre o Marcos Galperin, que é o fundador do Mercado Livre, junto com o CEO do Paypal. Eles dois falando sobre é, é, a parceria e sobre tudo que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, eu, sinceramente, há dois anos atrás, eu jamais imaginaria de ver o Paypal sentado numa uma cadeira do Mercado Livre. É, isso isso é, é, um bom, é um bom sinal. Isso é um bom sinal mesmo. Até a Lido colocou, eu esperei tanto por isso. É, pena que o fabricante que eu queria exportar para a América Latina fechou, mas novas oportunidades irão, legal. A gente, vai tendo, a gente vai tendo noção, eu acho que como o vendedor e o, a, o, a capacidade disso, conforme sair, né? A hora que a gente começar a entender, pô, peraí, então isso aqui abre essa oportunidade, essa oportunidade, essa oportunidade. E isso é legal que é um pouquinho do beta que você falou, né? Sempre buscando, buscando mais, né? É igual o, o, o bichinho papão ali, pegou uma fatia, agora eu quero mais uma, eu quero mais uma. Isso é legal porque todas as ações são para crescer. Então, enquanto o Meli estiver agindo para crescer, a gente cresce junto. É importante para a gente pegar nesse cenário.